Ó oh São Jorge, meu guerreiro, da espada invencível que emana raios de luz, abre os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo não alcançarão meu corpo, Facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo tocar. Ó glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha, vós que com a vossa lança em punho derrotaste o dragão do mal, ajuda-me, São Jorge, neste pedido. Protegei-me de todo o mal, preservai-me de doenças e da inveja, livrai-me da maldade do ser humano, enfim, São Jorge. Rogai por nós, em nome de Jesus, amém.